dessa vez numa região não tão central. Ah, na verdade, foi até um pouco proposital que eu fiz isso, não, não de não ser central, mas eu queria conhecer áreas diferentes de Lisboa. Porque, às vezes, se você fica só no centro, você acaba não entendendo tão bem a cidade, quando se você ficar um pouco mais afastado. A gente tem um prédio chama 1924, é uma hospedagem, um B&B. O prédio é dessa data por isso que ele tem esse nome O é bem bonito Só que a acomodação fica no quarto andar Então são muitas escadas Se você está vindo com muitas malas <risos> ou não recomendo Mas são de nada. Mas ainda não são de Belém. Não são de Belém. Mas ouvi dizer que esses manteigonetes são mais gostosos. A gente vai ter que tirar essa prova. Eu já tinha comido aqui no primeiro dia. Ah, trapaceira. É mais gostoso do que o do McDonald's pelo menos. porto hoje, é, a gente chegou no hotel e tal, umas 3 da tarde A gente veio andar pelo bairro Alto Como não dava pra ir ainda em atrações turísticas Tipo o Castelo de São Jorge, que a gente quer muito ir Então a gente veio andar no, no bairro Alto o bairro Alto é, uma, é um bairro mais uh, boêmio, mais assim pra noite mesmo é, Tem algumas coisas históricas, mas a coisa ferve mesmo à noite Não deixa de ser lindo, mesmo de dia Aqui na frente das ruínas O Museu Arqueológico do Carmo Era uma igreja, mas houve um terremoto 1755? 1755 Causou alguns prejuízos a Lisboa Um deles foi a parte da destruição dessa igreja E logo aqui atrás a gente tem a parte de cima do elevador de Santa Justa A parte de baixo é mais bonita, né? A parte de baixo, sim, o elevador é muito bonito mas para você subir para cá você tem que pagar. Eu vou dar uma olhada no preço, mas eu acredito que deve ser por volta de 3,84 euros também para você subir. E a vista daqui de cima você tem sem pagar nada. Então a gente veio por cima. Possivelmente... A dica para você subir até o bairro alto sem gastar as canelas aí é por dentro do metrô? por dentro do metro baixa é chiado Tem tipo quatro escadas rolantes gigantescas É, e aí já vem aqui pra cima Sai na praça da de Camões Onde tem a escultura do Fernando, Fernando Pessoa E aí você virando a, a direita A direita e a direita, é, cai aqui Você já cai aqui, você vai ver a, o Museu do Carmo Você vindo aqui pra trás tem o elevador Olha aí gente, a gente tá em cima do elevador do Carmo e a gente não pagou pra subir Aqui na, na, no elevador, Aí a gente olha. São as mesmas. Puta que, Puta que eu parei a gente vê essas meninas em Porto, cara. Elas seguiram a gente. Então, assim, gente, tem uma parte do elevador que só se você paga, se você usa ele, que você pode subir. Custa 5,30, a gente achou meio carinho. Mas se a gente adquirir depois o bilhete de turismo, que vale por dois ou três dias, dependendo de qual você comprar, que também faz toda tour na cidade, tem os funiculares, o trem, é, tá incluso o Santa Justa, o elevador, tá incluso a Igreja do Carmo, a Torre de Belém. Então talvez valha a pena, a gente vai dar uma pensada hoje. Música Vai provar dessas castanhas torradas. Hum. Castanhas portuguesas. Assadas. Vamos hum. fazer o que eu vou.